Hey aí e Venice, seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vem aqui trazer dois códigos do nada assim do Clube Brasil. O cara só postou aqui no Twitter, Sexta Montanha, que é o nome do código. Toma, toma! Ele escreveu o T com letra minúscula ao invés de maiúscula. Toma um capacete amarelo pra melhorar a sua semana, seu pinguim maravilhoso e formoso. Gordo também, sim, eu criei esse código porque eu precisava de moeda pro catálogo novo Mentira, gente, mentira do cara Eu só quero mimar, gente Mas tem capacete nela então tá valendo Capacete amarelo e roupa nova Uma abençoada aqui Mas eu tô falando, assim, abençoada mesmo postou Se tivesse encurtido, lance mais um, um outro código, Ademir Falou, eu lanço, mas só até meia-noite E agora são o que? Meia-noite 43 e a gente conseguiu bater a meta de 5 curtidas nessa postagem. Ou seja, moedas muitas, bateu a meta, bom fim de semana. E a gente conseguiu dois códigos, por isso que eu esperei até agora. O doido da cabeça. Mas com certeza ele tem mais de mil moedas aí, gente. É mentira, de cai. Então, o nome do código é Sexta Montanha. Porque hoje é sexta. Então, seria é só você colocar sexta montanha no baú de tesouro. Ah, capeta, viu? Então eu acho que agora tá certo. Eu coloquei montanha. É montanha falando do carro que é analfabeto. Colocando as coisas erradas. É o capacete e mil de moeda. Olha, que delícia, código de moeda. E o outro é moedas muita Vamos colocar aqui o então, R. É, moedas. muitas Eu acho que é assim. Se não for assim. aí 300k de moeda. Que delícia. Inclusive, tem outro capacete azul aqui. Olha esse capacete. Gente. É um Inter pra cabeça, tá? Olha, tem tem esse capacete azul aqui, mas ninguém liga. Esse aí é o novo. Eu tô com quase quantos de moeda. Nossa, 96k de moeda. Eu tô muito pobre, gente.